Olá, meus amigos, eu sou o Bruno. Vocês, hoje estou aqui com mais um vídeo. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo maravilhoso. E se você quiser, recomendando jogos para a gente jogar aqui, nós estamos aqui com a maravilhosa Fê. Diz aí, Fê. Oi, pessoal. Nós iremos jogar Teasílio, que é um jogo de terror. Então não usem fone no alto, né? Tá entendendo? Pode vocês vão ficar surdos. Cadê? E é isso? E aí, Fê? E aí, bora jogar? Oi. Bora, bora, bora. Bora, bora. Aqui, Exato, essa daqui, hein? essa das meninas aqui, encontramos duas fãs aqui. Duas fãs? É... Fã? Um beijo pra elas, essas duas aqui, Mari. Então, então só para Gabs Lopes, Peri, Peri. Amei. Para Karina Linda 201 e Minnie é, e Lila, nossa, por estiloso. Ah, eu amei eu amei aqui, ó. Eu amei a roupa dessa daqui. Sinceramente, azul. Sem do Lambrado com a gente, elas disseram que quer vir com a gente. Bora. Bora, gente, bora, bora, bora, bora. Capítulo 2. Não, não, o 2 ela. A gente não jogou um. E o nome do jogo vai estar tá bem na descrição do vídeo. Ou, oh, no título. Tá avisando mais uma Whee! vez, a dicção não é boa. É aqui, né? Mas por que tá aparecendo? É aqui. Asilo? Se eu não me engano, é asilo. Quatro jogadores. Será que tem outra pessoa? Eu não quero... Bora só nós duas. Ai, tem como de dois, três e quatro. Sim, mais. Vou, lá, vou lá chamar a mina. Eita! Misericórdia, queridos pai, tá arrependido. Eu tô chamando elas Oxi. aqui. Aqui, tá atrás, atrás, atrás. A gente vai resolver aqui o negócio que faz é entrar no jogo, então eu já volto com vocês. Então já, de já decidimos aqui, iremos no, no dois mesmo. Vai, entra, Tem... entra, entra, entra! Entra! Vai! Gente, meu Deus! Meu Deus eu tô toda tá arrepiada. É o jogo que a gente vai jogar. O jogo que a gente vai jogar. Por favor, que não seja de primeira pessoa. Primeira pessoa não, você pelo fechou? amor de Deus. Não, não. Eu já tô vendo esse canal, ué. Eu tô. Eu tô eu tô, eu tô arrepiada. Meu Deus, meu Deus! Ai, Maria! Eu vou surtar. Meu Por favor, eu o volume seu... se você encontrar sua lanterna carregando Você será lembrado de aumentar a sua qualidade de encontrar sua... sua. Ah? Por favor, Ahn? aumente seu volume e já aumentei, tá no que eu, senão eu não escuta ninguém. Eu não sou louca, eu não sou louca Vocês encontram... Ah, não, a não, é a primeira a pessoa. Agora, você será agora... Ah, meu Deus. Ah, não, comenta. Eu tento até o negócio, que eu sou bem Já não peguei o negócio. aí, que eu Presente! Presentes. Ai, minha Maria, Eu quero um presente, eu. É porque um aqui. Não uma que é porque eu tô me obrigou a vir jogar esse jogo. Já que, que é. Tá cara, eu quero só. Eu tô como tremendo. Aviso, essa esse jogo de terror, Witch Witch é pode causar a... ansiedade, e restre... hashtag. Deixa eu ler. ler. Meu deus, por favor, use headphone, Acho que é fone para a melhor experiência eu tô com o fone aqui ah não é primeiro é tu? Cadê tu? Cadê tu? muito muito muito Você muito muito muito Você muito muito muito muito muito muito muito muito muito É 1910, muito muito muito doido? pega a lanterna. Pegar a lanterna. É, procurando o pessoal... Background uf. de informação... Gente, eu não sei inglês, eu nem <risos> um, Eu nem... Algum... Background de informação... É uma... Back... não sei o que... é, é Informação. A, Deixa eu, eu pegar o papel. Portanto, Jona... Ai, <risos> Puxa, se... bora cara cara Joana? Bora chamar de Joana, cara. Joana. Joana é uma cidadã de UCA. O que é que é o UCA? Ela nasceu em 24 de 16 de 19... Deixa eu pegar o, o papel. 15... Ela Entenda. tava no quarto 13, a última vez que ela foi vista. Hum, meu Deus do céu, negócio? A última vez que ela foi vista foi dia 24 de 6 de 1990. 96. Mas como assim? O um negócio não bate. Se é 1910? 1996... Era 1900. Essa aqui é a foto dela, o que? Ela tem um cabelo preto, tem uma roupinha da tem uma calça rasgada e a sorridente, e dente, o olho é separado da boca. Beleza. Sim. Tira o papel? O pé normal. O papel Hã? não quer sair. Quando eu tava o papel? Feche, deixa eu ver. Aê. Tem que passar por cima? Não, não tem que passar. Tá meio escuro hoje, própria. né? É, né? Aqui tem uma porta, eu quero saber que porta. Tem na frente? Ah, eu tô. Eu tô... Ui, Maria. É, não tem mesmo como sair da primeira é pessoa. porta. Gente, vocês forem criar um jogo de terror, é escuro aqui. Eu acho que encontrei uma luz. Então, eu jura? Eu acho que eu deveria encontrar o um interruptor de luz. Pai, interruptor. Todo mundo sabe que é o interruptor, eu acho. Aqui assim é? Tu não escutou diga, isso? Só lembrei de Jareg, que é o Shurek. Epa, epa, epa, eu vi um negócio, tu viu alguém? eu vi, eu vi, eu vi, eu vi um negócio, eu vi um negócio. É nesse jogo que a gente perde vida? Sei lá. Hum, só vai. Poder até o número dos quatro, porque eu lembro que o número do quarto dela era o 13. Ah, entendi, entendi Que foi? A gente tem, tem que um... achar A gente tem que achar um interruptor Onde é que será que O Fico interruptor. Poxa, acabou Ah, então a gente vai ter que entrar em algum quarto Ai, tá Ai, tá e... é Oi. Tá não, tá não Olha, vai do lado das paredes Assim pra ver se tu não o interruptor é o que eu tô fazendo, moço. Feitou? Tá não as correntes. Tá repreendido. Eu tô... eu me pro... ah, só porque tu foi lá. Aqui, interrompe o Todo Tudo mal. Amém. Vai, interrompe o Vai, colocar ali a luz. Tira a lanterna e aperta. Eu já queria, é, ah, mas não, eu acho que... Acho... Eu... é? acho que é pra negociar o elevador, eu acho. Ai, ah, apareceu de novo esse papel na minha cara. Ai, meu Deus do céu. Sai da minha cara, papel! As portas no abrem. E por que alguém atrás de uma menina que eu nem conheço? Vai que a gente é investigadora. A gente vai ficar o vídeo todo só aqui. Será é que tá atrás disso? Tem... Mas por que será é que interruptor atrás disso Sei lá, tá abandonado. Por que você tá no eu... lugar do. Ah! Tem alguém com chapéu de aniversário ali Não, não é não, mulher Não ah. Aê Aê O gerador ativou, alguém precisa abrir Não, calma, o okay? quê? Acho é. que é isso Ah, ah não, Tô quase pra tá ficar cara. aqui Fechar a porta ficar aqui preso, né Mulher, acho que eu fiz isso aqui tá? Acho que é pra... Acho que é a gente aí encontrar o generador. Gene, gene, gene, gene, gene, gene, gene, gene. Gerador. Isso. Obrigada. Tá fechado. Ai, Maria. Tenha paciência com a gente. Maria. É, gente, tenha paciência com a gente. Tu abriu a porta. Eu abri? Não. Ah, por Não, aí? porque tu só chegou de costas. Não, eu já tava. Que <risos> Eu parei fiquei paralisada Eu não vou ficar aqui no cantinho A lanterna Ganhei uma passageira Ah, tá. Sim, sim. Eu sabe que minha lanterna tinha desligado Tirem Bora. os fones de ouvido se estiverem no máximo É, com certeza, então... eu abaixo o céu Por causa que gritar, é isso não sou para a gente não ficar aqui por uma noite aqui de manhã. Por porque... cá, aqui, aqui é o gerador. A, gente... a luz está ligada. É aqui, Maria. Acho que tu tem que apertar aqui, aqui. agora. aí. Ai. pronto. Vem aqui. Vem aqui. Ah, aqui. Vai te tem que ver. O negócio aqui estranho, né? Pode pra cá. O louco, bora, eu vou agora. Eu aqui de manhã, né? Tipo... Hã? de manhã, porque, okay, ó, oh. então se for a gente dormir aqui. Ah, Talvez a gente tenha vindo mesmo de manhã, só que aí aqui a luz não chega, a luz do sol, pra dizer que é um asilo. Verdade, mulher tá inteligente. Mas, mas, asilo, mas asilo de... É mas asilo é um asilo de idosos, ou daqui é um hospício? Ah, não sei. Hoje daqui, Eu outro, sei daqui é uma câmera, uma é câmera pra... Olha, pra... mulher, bora quebrar isso aqui e sai correndo. Meu Deus, quer que que é um poste? Fala nada. Tem mais bom ok coisa ó. aqui. A gente tem que ver se não tem item. Vai que vai ter. Ai, que susto, me assustei com a mão. Beleza, tu ligou aqui, ó. Então, tem que já tá claro lá fora? Bora, vem. Provavelmente escureceu. E com o Eu não quero ficar atrás, nem na não frente. Não posso cantar se não vai falar. dar co copyright, porque meu voz é maravilhosa. Parece de uma batata engasgada. Ah! Seguindo, só tô seguindo. Eu tô Ah, não. Eu vi que eu sei que não meu aqui Tá mesmo a gente ligando a luz, não aconteceu é é funcionar. Ó, todas as partes. Aí, ó. Mesmo Tem... assim, a ah. lanterna é mais eficiente. É de um um, ó. Ah não, é de negócio. Tô só sendo beijo Abriu? Abriu? É Como é que funciona esse? É, ah, é um banheiro! Ó. acho que hum. a gente tem que ligar no generador. eu não sei falar generador. ger ger ger vou falar em Gerador. ger ger ger ger ger vou. ger ger ger ger ger ger ger ger ger ger ger ger ger ger ger Tá com uns minutos. É, gente, minutos. esse vídeo vai ficar longo. É. Ah, meu Deus! É. Se vocês quiserem mais vídeo, até hoje, dá o um like. Eu vou ver que vocês estão gostando. Ah, de gravar é. Também tá eu queria certo. fazer um vídeo contando a história de terror de vocês. Vem né, que tem um monte de quarto. Aí, eu vou. Desculpa! <risos> As camas mudou de lugar. As camas mudou de lugar. Gente, verdade, isso, verdade. Aqui é um isso aqui é um ofício. Isso aqui é um ofício. Não, pode ter um barzinho também na mágica e os quartos seriam separados, né? Calma. Tu tá escutando passo? Não, eu botei meu volume. Acho ali. que a gente chutou a cama, porque a cama tava ali, eu tá ali, eu tava, eu tava ali. Tem mais uma mão ali. Ô, oh, louco, mão grande. Ah, deixa eu botar um aqui. Será que tá a mão tão grande assim? Não sei. Ah, o mas garego. na porta. Olha oh, aí, então. Entra ali. Ah! Cara, tá repreendido. e não de Jesus, Ah, o que é isso? É... Ah, eu achei que tá mudando não do português para o inglês, aqui, vamos sair. Vamos sair, hein? Olha, agora tá... Do... agora tá. Agora... Se chegamos aqui... É. Epa, não deveria ter feito isso. Bora cagar. Sim. Já estamos cagados de medo mesmo. <risos> Ai, a eu tô dando a privada. Essa aqui essa privada desse tamanho? Não sei, o povo deve cagar, ó. Eu hum. não quero, não. Não, não, meu não. Eu vou. Ai, fiquei presa, fiquei presa, fiquei presa. Que fica eu tô presa. Pra... Tá Vai, bora, bora, bora, bora. Que susto. Vai, mas tá tu não tem que Ah, não, lá, hum. não. É sempre pra cá? Não. Você tá mal viu demais. Não, e a gente tá onde? Lá. Naquela hora. Não, é aqui mesmo. Ah, não! ai. É. Ah. Ai, ai. Tá, Ai, vou, tu? vou primeiro. Tá. tá. Eu primeiro, eu primeiro. Nossa. Ih, rapaz, e rapaz. Hum. E, rapaz não gostei daqui, não. Eu ah. vi um negócio ali. Ali, ali, ó. Essa janela. Vai que primeiro. Tá. Ah, daqui a ser a água. Tá, é a árvore. Tá, mas isso. por quê? Gente, daqui sentido. não parece que foi há mil anos atrás que aconteceu alguma coisa aqui. Porque a menina estaria tá aqui Beba. ainda. Ah! De hoje. Corre hoje. alguém andando, cara. ave maria, ave maria. Eu não vou morrer porque Deus me protege, então. É no isso, cessa, vou voltar. <risos> bora, jubi, cincuíldo, bora eu vou quebrar voltar. Quebrar a janela. Uhum. Como tá chegando, eu, eu, chegar eu a dor, é, acho que as minhas anteriores estão porque a gente entrar então, porque entra, entra, entra primeiro, gente primeiro. Poxa. Poxa. Então vai lá, primeiro. Hum, hum, hum. Eu tô olhando, baixo, tô olhando pra baixo, tô olhando pra baixo, tô olhando pra baixo, tô olhando pra baixo. Gente, mandem... Eu tô olhando pra frente. Que estranho, né? Eu vi um bicho! Eu vi um tu viu o quê? Tu viu o bicho, bicho? Eu bicho. Um bicho? Olhos vermelhos. Que bom quando vi. Isso eu escutei. Eu estou arrepiado. Vai voltar ele naquele banheiro mesmo para dar uma cagadinha, né? E a caixinha tá estar cagada é. Mari, ainda bem que o meu cachorro tá bem aqui comigo no meu quarto. ele me proteja. Vai tu primeiro! Não, eu vou ver que você anda aqui, mulher. Vai pelo menos não dar não. 1, 10, 10. Aqui deve ser o lugar daquela... não vou abrir a escola. Tá o que está mexendo aqui? O que é isso? É horrível, o é horrível esse. esse é... É, o, é o cheiro de, mo de corpos mortos. Bodies. Bodies. Bodies. Bodies. Esse aqui é o 13. É o quarto bodies. 13. Oi, oi, oi, oi. De bodies. Oh. Bora procurar um bode? Será que tem um bode aqui? Eu quero um bode, prefiro um bode. Ai, ai que susto. Ai, um gerador, ger gerei Acho que a gente vai ter que ligar todos eles aí, vai ficando mais quatro, entendeu? Hum. Ainda não dá pra abrir esse quarto. Eu sei, que, acho que é aquela menina bem é um monstro. É um ah. a, a minha... Tá trancado, tá trancado. Mário, que aí, Mari, tá aberto O que tá ah, aberto? Não. não, mas aí foi que eu te abri Calma, calma tá, tá, tá. Ai, que susto Era tu, criatura Entra Ou já entrou muito eu... de primeira vez Ah, tá Eu, eu... eu que vi o um monstro Aqui. duas vezes Até agora não vi o um monstro? Ei! Generador! Ge... Gerena! Ger... Gerador! É, gerador, Mari! Não é gerador não, é gerador! É, gerador! Tá bem estranho então, né? esse lugar aqui, né? né? Não dá pra fazer mesmo. uma festinha colorida. bem isso daí. Mari, eu vou baixar o volume desse jogo, sinceramente. Ser, beleza, beleza. Baixa aí. Fica pra te esperar. Eu vou baixar. Vou baixar, vou baixar. Oxente, ali tinha até o quarto 14, aqui já é o 21. É que ele vai entender, lógico. Trancado. A gente fazer o quê? Ah, meu Deus. Acho que a gente tem que voltar lá embaixo. Acho que o quarto da, da menina abriu. Verdade, porque a gente tinha um negociado gerador. Gerador. Eu vou chorar. Por causa da menina não abre. Como tu sabe a gente escutar. Eu vi os bebês. Como tu sabe a gente escutar lá os bebês. Primeiro, eu desci a escada primeiro. Tá, o tu tá. <risos> O negócio me deu, o Tu negócio... viu, <risos> Tudo, tu viu, tu viu, tu viu, tu viu. Tu eu viu, viu. jogo? Eu preciso jogar pra pessoa <risos> Não, depois disso aí eu vou assistir, eu vou assistir Naruto. Olha, olha. General. Tem nome, nome dos Hokages Meu Deus do céu. nome de Naruto. E, e do tio e Tiraco. Tudo hai. Nissim. Na... Não Vai, meu Deus. Vai lá. Calma, dá pra passar por aqui, não dá, não. Tá Vai lá! Bora lá? Tá, bora. Eu não, Eu, não Gente do céu. Eu não gostei muito desse barulho não, sabia? Eu não gostei muito desse barulho não, sabia? Entra logo, tu. Meio estranho, né? Entra tu. Hum? Entra. Tá. Vai. Vai. Vai. Pode. ai meu irmão. <risos> Ai, ai, ai, que era doitvente. Mas, gente, eu não ativo o resto. Ah. Ah. Ok, acho ok, Eu acho que okay. tem que fazer outra coisa pra poder voltar, negociar, voltar, negociar. Eu acho que o quarto da menina lá abriu o 13. Bora botar ah, lá. acho que o quarto da menina não vai abrir, só vai abrir no final do jogo. Não Não sei. Curio. vi que eu não vi nada eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Não Vai primeiro, vai Eu já fui um onde vai primeiro Não, eu não quero Eu não quero tá Eu, eu vou, vou chorar. chorar Chore não, chore não, não chore Mulher do santo me arrastou Pra esse jogo, agora eu vou ter pesadelo O coração tá palpitando, ó. Do personagem. O bicho tá, tá perto, certeza. Oxi. Ter... Tá indo lá. Ia... Não, só bora. Eu... Aumentou. Vai, vai. Eu já fui aqui tudo. Vai. É só um pouquinho. Vai, vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai. Misericórdia, gente. Lembrando vocês nesse momento do vídeo tá ficando muito beleza Mas deixa o like, compartilha está... Estamos aqui Nos Estou jogando de um jogo aqui, Bem difícil aqui para vocês Então se vocês estiverem gostando Deixa o like para saber que vocês estão gostando Para eu gravar mais eu Tremendo, tremendo Pelo amor de Deus, se você não se inscrever nesse canal E não deixar o like Eu vou ficar muito triste, sinceramente Não fica triste não Bora, bora. Viu? Meu... Por que tão modica uma remessa? Tem um salia, tem um, tão... A porta fechou! A porta fechou! Tem é. é. sim! Não, não é um asilo de velho, não... Epa, rapaz! Que desenhar aquele dali, olha. Cruz credo! Acho que eu aceito. Mas eu quero aquele desenho bem era o que eu fazia. Eu faço até hoje. <risos> Meu Deus, eu tô presa! Tem um saquinho, né? Hum. Será que você quer lugar pra criança? Que labirinto! Bora, bora, entrar. Já chegamos Vai. aqui, só sai a vida! Mas, Nossa, mas, mas não é nem de deixar esse jogo por mim mesmo? AH! Não, parece um pato. Onde é que eu tô? Cadê o pai? <risos> eu, eu tô presa. Tem um olho vermelho ali. <risos> <risos> Por que tem que é olho branco? Tu? Mãe. cadê tu? Pelo amor de Deus, tá escuro. <risos> Mãe! Cadê tu? Tu tá com tua lanterna ligada. Eu não sei. Fê, cadê tu? Estão Minha... os bichos com olho branco e vermelho. Olhando pra... Ah! Fê, Fê, fei fei fei fei fei Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tá em cima. Ah, tá. Uai! Era era um negócio. Eu sabia que isso é algo estranho. Meu Deus. Meu coração está <risos> Só bora. Voltamos. Mas que palhaçado. Não voltamos não, não tinha isso aqui. o que Deus quiser. Não tem, não dá para um. Eu tava quase pra poder cair lá no buraco lá do elevador. Será que é pra cair lá? Eu não sei... Bora examinar, bora examinar aqui o lugar. Bora ver se é pra ir lá pra lá mesmo. Só tem zaqui, a gente chegou a só tem zaqui essa A porta aqui. não abre, ela não abre. Ah, já vai pra cair no elevador mesmo, porque não tem mais nada pra fazer. Vai na aí que eu tô eu vendo, que que fez ficou. Fez. Vou vendo aqui de cor. Não vou ver não que fica mais assustador. Mulher, tem que pular aqui. Tem que pular? Tem que pular. Tem que pular, tem que pular. Tem que pular primeiro. Uhum. Ou? Oh. Uhum. Mais elevador. Uh! Que Bora entrar, bora. Chama pra. Tá lá pra baixo, não vou não. Confio nesses negócios aí não. Shopping? Olha, Mari. Isso aqui não era o início lá pior, do Isaac era o início lá do jogo no lobby. Parece muito. É? Tá fechado. Será que essas estátuas aqui vão fazer alguma coisa? Mulher, é. nem me Como tu sabe que, que, é que é de criança e adolescente? Tem um cara. Eu percebi um pouquinho. Epa. Epa! Mulher, deixa eu ver. Eu quero. Aqui. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Hum. Só olha pra frente, tá de boa. Eu acho que quando o nosso coração tá batendo muito, quer dizer que o bicho tá pé. Pronta! Aê! É como você sentido fazer isso. Fugi! Aê! Uhul! Cê é o tamanho, Olha. Tá ah, bom? Mas... Tá boa? Não sei. Deixa eu... Eu não vou nem olhar. Nossa, a gente tivesse lá dentro da área tudo legal, Que bom que tu abriu a porta. Parabéns. Inteligente. Vou. Volta. Hum. Mas que palhaço. Ah! Era esse o bicho. Exatamente. Foi esse bicho que eu tinha visto lá quando o negócio... Eu ah, oh, não, não, não, não, não, não tô te escutando, que eu tirei o fone. Não, coloca o fone, coloca o fone. Coloca. Como é que tu tá me respondendo? Não. Fê, coloca o fone. Fê, coloca. Ah. Faz parte da experiência. Hum. Epa, teu negócio estranho no pé. Carne doce. Parece que a televisão se rolou no carro. Bora fazer um churrasco. <risos> meu Deus. Ai, ai, ai, Eita, mas o que, que aconteceu com a menina? Não sei. E se a menina for um monstro? foi isso que eu tô dizendo? Ah tá, meu Deus. Fê, vem aqui, cadê tu? Ai é isso, Cadê tu? Cadê é tu? Cadê é tu? Ah, tá não, gente, sozinha. a gente sabe tá diferente agora, eu ah, acho Ah, tudo bem, tudo bem Então, gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Então, uma dica, de se inscreve no canal, deixa o <risos> um like Eu não aguento mais se, e, e deixa suas histórias de terror bem Sim. aí Sim. No meu comentário eu vou botar um comentário bem aí pra vocês deixarem suas Acesse histórias de terror. História de terror de vocês para a gente poder ler as histórias de vocês em vídeo. E vamos uhum. dar o nome da pessoa claro, né? Claro. Pela, então, e pelo gente, amor de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Muito obrigada, esse foi o vídeo. Deixa um like se gostaram. Se inscreve se não foi inscrito. compartilhe o vídeo, que esse vídeo tá maravilhoso. Então, aviso. Você compartilha. Claro, né? Obrigada. Quase, e quase, quase morrer, espero, tá que ficar... <risos> espero que você não tenha ficado. Espero que você não tenha ficado Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!